A ah, paz do Senhor, irmão Giovanni, eu estava observando aqui os áudios dessa irmã, e o Senhor falando aqui de alguns presbíteros também, que se soubesse que é, quando chegassem a presbítero ia descobrir a podridão, a safadeza, que o nome é esse, dentro do ministério da igreja, não tinha passado de auxiliar. Eu acho o seguinte, é, os irmãos que são auxiliados do trabalho, eu que já fui cooperador também, não precisa chegar para bit, não, irmão, para descobrir a picaretagem, a falta de união, a coisas erradas que tem no meio do ministério, no meio da igreja não, a igreja é uma benção, Safadeza que tem no meio do ministério A gente de, de cooperador de trabalho Já começa a descobrir a, não, a menos que seja aqueles irmãos Que nós sabemos que tem Alguns irmãos aí que de auxiliar de Trabalho já foram para presbítero né Outros irmãos que foram chamados para auto, automático Auxiliar de arco de presbítero rapidão Aí não tiveram experiência nenhuma Como cooperador Mas quem passou dois, três anos Como cooperador Pagou o preço para subir de E hoje é presbítero pagando preço Descobriu tudo no começo, entendeu? Que hoje a gente sabe de tudo. É, o camarada é auxiliar num, num, num ano, diácono no outro, e é presbítero no outro. Não sabe de nada de ministério. Eu sou sincero a lhe dizer, meu irmão. O que eu vou lhe dizer agora, sou sincero a lhe dizer. Tem uns, um bando de presbítero que se é, tivesse uma classe... Com várias bancas em um quadro. Eu ia dar uma, umas aulas para eles. Para ensinar eles como é que, que, que é presbítero. Porque é um bando de crianças, de meninos. Que não sabe não administra nem a casa deles. E automaticamente foram logo para o presbitério. E, e com isso. Quem perde. E quem paga o preço. É a igreja. Um bando de, de, de homens aí que a gente vê. Escalado nos púlpitos da igreja. Nunca falaram em línguas estranhas. E é tudo com os pés encruzados. E você vê que eles estão literalmente chupando um confeito ou uma bala. E é escalado no dia da o E a gente vê um, uma falta de, de, de respeito da parte deles, que eu fico observando assim. É, a gente começa a observar de longe que há pessoas que têm influência no sentido material, né? que são bajuladores primeiro, que é esse tipo de gente que eles precisam para subir. É, são bajuladores e que gostam de desatar e amarrar o sapato dos pastores, né, que eu nunca prestei para isso. Então eu descobri essas coisas ruins logo do começo. Por isso que há muito tempo eu estou parado é, na igreja, só faço cantar mesmo e glória a Deus nas alturas. Enquanto Jesus não é, dá um jeito para tirar essa castra de demônio do meio da igreja, infelizmente eu vou ficar parado. Às vezes a gente fica meio triste, quer fazer alguma coisa, mas a gente sabe que pode ser decepcionado, como já vem sendo decepcionado, prefere ficar neutro do que se meter nas coisas alheias. Quer querer fazer alguma coisa e os outros chegarem e querer humilhar a pessoa. Mas no demais é isso aí, a gente toma acordado e sabe muito bem o que está falando. Deus abençoe aí a todos, fica na paz.